Surpresa <risos> Essa não Elia O que foi que você fez? Eu já tinha quase me esquecido desse aqui Bela captura Tem que soltar ele E acabar com a diversão? Eu acho que não Estaremos esperando por você no mundo legendário <risos> Faça isso! Eu vou atrás dele! Flora! Espera! Magia Wings Mythix! Uma dimensão mágica, Michix, cheia de contos de vagas, é Flora! Fada da natureza! Isso. Onde estou? <risos> Apenas no lugar mais incrível que existe! Seja muito bem-vinda ao meu reino! Os domínios da Rainha da Neve! Você, a Rainha da Neve? Você, que tal o meu look? Continua igualzinha, Ice. Era exatamente <risos> o elogio que eu estava procurando. Ah! A hora de folhas! Ah! Raio perene! Ah! ah! Não se preocupe. Prometo que cuidarei muito bem dele. <risos> Essência da vida. Não se preocupe, Elia. Estamos quase saindo daqui. Falta só mais uma coisa. Ah? Está de brincadeira. Para onde eles foram? Isso não é o fim. Eu voltarei para pegar você. Elia! Flora! Voltaram! Ah, Flora! Eu fico tão feliz que você esteja bem. Mas o Elia não está. Ai, se o congelou. Por favor, Elia, faça alguma coisa. Diga alguma coisa.